Bom dia, bom dia a todos. É, meu nome é Charles Figueira, eu fiz o tratamento com o Rogério Peixoto há cerca de 15 dias, acabou. É, eu tinha síndrome de pânico há 20 anos. O trabalho do Rogério, assim, foi muito importante para mim, principalmente no momento que eu vivo hoje na minha vida. Né? E, na verdade, meu primeiro contato com o Rogério foi referente a medo de avião. E dentro desse trabalho, a gente acabou criando várias caixas que eu tenho que estar tá trabalhando. É, não é nenhum milagre, nem nada assim que... Dá, o fralar dos dedos vai fazer... você vai ficar bom. Mas eu consegui, do prazo de um mês, perder o medo de uma coisa que me apavorava muito durante muitos anos. Eu sofri um sequestro relâmpago, há cerca de 20 anos atrás, de uma agressão policial. E fiquei quatro anos dentro de casa. É... Tomei, eu acho que praticamente todos os remédios que, que tem para ansiedade. E era usuário de Ribotré, o último remédio que eu tomo. Mesmo que eu estou tomando, tomava, que eu parei de... parei. É, eu já tinha diminuído um pouco a dose dele, e agora eu, eu estacionei bem o Rivotril. É, não é nem um milagre né, esse tratamento, esse, esse, esse, esse trabalho que o Rogério faz, mas é uma coisa que tem uma eficácia muito grande num prazo muito pequeno, muito pequeno mesmo. Assim. É, é uma guerra diária, eu sei, eu entendo, por eu ter muito tempo carregado esse peso, eu sei que existe a minha caixa principal e várias outras caixinhas que eu tenho que estar tirando elas dias a dias do meu ombro. Mas hoje eu sei como. E hoje as coisas estão bem mais fáceis. Eu já tive no lugar que vocês vão estar hoje, né? Que hoje tem o, o Rogério pediu quem pudesse fazer um depoimento. É, nesse lugar de estar, nessa aula para você estar entendendo um pouco mais sobre esse trabalho. O que eu diria para vocês hoje é que se permitam, se permitam realmente encontrar paz, se permitam realmente voltarem a ter paz, porque eu, mais do que ninguém, sei o quanto isso me destruiu na minha vida, financeiramente, profissionalmente, é, família, amigos. Eu sei que eu perdi muita coisa nesses 20 anos por causa dessa doença. Então, fica aí o meu abraço para todos. Eu espero que vocês curtam bem essa aula aí. E paz para todos.